da internet situados entre Oiapó, Kyushu e... ou não, né, porque informação não tem fronteiras. Sejam bem-vindos ao Genial Trends, o programa feito especialmente para você que quer entender melhor os assuntos mais buscados na internet durante a semana. Eu sou Juliana Andrade, jornalista da Genial Investimentos, e sem mais delongas, vamos ao que interessa. Roda a vinheta, Caíto! Música Hoje vamos abordar três assuntos por aqui. E os dois primeiros não poderiam ser diferentes. Afinal, qual é a treta entre Taiwan e China? E qual é o problema da visita de Nancy Pelosi a Taiwan? Olha, eu tentei bastante diversificar os temas, viu? Mas em todos os dias que eu fazia as buscas de monitoramento sobre os assuntos mais buscados, onde eu ia, tava lá. Pelosi, China, Taiwan. Depois, na sequência, para dar uma desofilada, vamos falar de Balenciaga e um mercado de bilhões. o um mercado de luxo. Vamos ao primeiro assunto então, a visita de Nancy Pelosi a Taiwan e a tensão que isso gerou entre Estados Unidos e China. Começando do início, Taiwan é uma ilha a 160 quilômetros da costa sudeste da China e tem 23 milhões de habitantes. Ela foi controlada pela China pela primeira vez no século 17. depois o território passou para o Japão quando a China perdeu a Primeira Guerra Sino-Japonesa. Aí, em 1945, a ilha voltou para o domínio da China pela derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Um verdadeiro toma lá da cá. Mas, como toda calmaria é mato, pouquíssimo tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que rendeu a expulsão das forças japonesas do território chinês, começou ali uma guerra civil na China entre os nacionalistas e os comunistas. Até então, quem ocupava o poder na China... Eram os nacionalistas, os comunistas liderados por Mao Tse Tung e um exército de guerrilheiros camponeses conseguiram avançar e expulsaram os nacionalistas e seu líder, Chiang Kai-shek. Eu não sei se é assim que fala, gente. Que por sua vez se refugiou e agora eu te pergunto, pra onde você acha que Chiang Kai-shek se refugiou, Caio? Na China? Eles estavam na China, Caio. Eu não sei a geografia, só sei de filme. <risos> tá perdoado. Então essa para você, cá imaginem só se refugiaram na ilha de Taiwan e fundaram a República da China, enquanto a China continental se proclamava como República Popular da China. Aí o que acontece eram os nacionalistas que estavam no poder da China antes desse pega para capar. Depois, quando refugiados em Taiwan, esses nacionalistas se intitulavam como a verdadeira China, porque eram eles que estavam no poder de todo aquele mundo de terra antes. Mas a atual República Popular da China só olhava para Taiwan e dizia, querida, agora você é só minha filha rebelde, tá? Menos, bem menos. E essa relação tóxica seguiu, tá? A China continental avisou em 2005 que se Taiwan declarar formalmente sua independência, vai ter intervenção militar. Mas Taiwan tem eleições próprias, tem democracia, tem constituição e presidente, moeda, força armada e território delimitado. Isso me lembra, sim, vagamente... País, né? Na outra ponta, a China Continental deixa a Taiwan brincar de casinha, mas tem que ser sozinho, desencorajando qualquer país a manter relações diplomáticas com a ilha. Agora vamos para a segunda parte, ao clima pesado gerado pela visita de Nancy Pelosi a Taiwan. Nancy Pelosi chegou a Taiwan na terça-feira, dia 2. Ela é presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e faz parte do mesmo partido de Joe Biden. A visita da líder a Taiwan é a primeira de um representante do alto escalão norte-americano desde 1997. Os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como um estado, mas mantêm relações com a ilha, o que deixa a China ali bem chateada. Lembra que a China não queria que outros países tivessem relações diplomáticas com a região? Pois é, né? Para além disso, a visita de Pelosi dá uma engrossada no caldo desse feijão porque ela faz abertamente oposição ao governo de Pequim. Especialmente quando o assunto são os direitos humanos, tá? Inclusive, no final da década de 1980, ela chegou a fazer uma manifestação simbólica na China. Para além de tudo isso, a mulher teve a coragem de peitar o governo chinês, dizendo que sua visita era para honrar o comprometimento independente dos Estados Unidos de apoiar o que ela chamou de democracia vibrante em Taiwan. Obviamente, a China viu a postura dela como uma afronta à soberania, do país e encorajamento ao movimento separatista de Taiwan. E por conta de tudo isso, a viagem gerou uma crise diplomática entre os Estados Unidos e a China. E aqui vale lembrar que os dois representam nada mais, nada menos que 40% do PIB do mundo. Tá bom? O que mais? Depois que Pelosi tirou seus pezinhos de Taiwan, a China anunciou sanções às importações de produtos da ilha e deu início a uma série de exercícios militares por lá. Olha, não é por nada não, mas foi assim que começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas deixa pra lá essa história de pitaqueira, porque especialistas dizem que as atitudes chinesas são mais uma forma de demonstrar força e desencorajar o separatismo do que uma real intenção de sair metendo o pé na porta. Até porque isso envolveria a participação dos Estados Unidos na defesa de Taiwan. Gente, esse povo não cansa de fazer barraco, não? E agora, para dar aquela desopilada, vamos a outro assunto que voltou a bombar nesta semana, Balenciaga. A marca de luxo, conhecida por emplacar umas maluquices do tipo crocs de salto, tênis destruído, começou a comercializar sua Pouch, um modelo de bolsa que imita um saco de lixo. Sim, aquela que foi apresentada ao mundo em março, no desfile de inverno de 2022 da Balenciaga. A bolsa está sendo vendida por 1.790 dólares, o que equivale a um apartamento de dois quartos e uma suíte aqui no Brasil. <risos> Brincadeiras à parte, na conversão fica só 10 mil reais. Eu acho que é troco de pinga, Caio, o que, que você acha? Coisa pouca, né? Ao mesmo tempo que eu fico chocada com a audácia e acho que essa história extrapola um pouco o limite do excêntrico por uma série de questões que pra mim caem no campo mais social, mas também fico feliz porque saco de lixo é uma coisa que não falta lá em casa, né? Então supostamente eu estaria no hype da moda neste momento. Bom, agora falando um pouco dos números, claro que existe uma oferta deste tipo de produto que tem público para isso, tem um público que consome. Em linhas gerais, o mercado de luxo reportou crescimento de 17% a 19% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. E em relação a 2019, antes da pandemia de Covid-19, o crescimento é de 3%, segundo dados da consultoria Bain Company. A expectativa é de que o mercado de luxo movimente até 380 bilhões de euros em 2025. Na mesma linha, enquanto a bolsa de valores cai, a bolsa Chanel tá, ó, voando. Não entendeu? Bom, segundo a Front Row, um marketplace de itens de luxo, uma bolsa Chanel modelo médio de couro teve valorização de 32% entre junho de 2021 e junho de 2022. No mesmo período, o IboVespa perdeu 23,8%, o Bitcoin cedeu 32,6%, e o dólar, que é refúgio dos investidores em momentos de instabilidade, valorizou o time dos 6,2%, que perto da bolsa não é quase nada. E aí, o que você acha que tá valendo também mais? Investir em renda fixa ou comprar uma bolsa da Chanel? Quero saber a sua opinião. Então é isso, meu povo. Esse foi o Genial Trends dessa semana. Se você gostou do programa, deixe o seu joinha. Compartilhe com quem você gosta e com quem você não gosta também. Espalhe a mensagem do Genial Trends. Mas não vai embora, não. Fica aqui comigo. Porque eu experimentei o um famigerado chocolate de bacon que o Lucão trouxe pra mim. Esse chocolate a gente comentou na semana passada, no último episódio de Genial Trends. O link vai ficar na descrição aqui embaixo ou no card aqui em cima. Vou fazer uma ASMR aqui, ó. Ah, não, sei se... não é tão estranho quanto parece, né? Não é nada estranho. É pixel tem, tem o gosto do snicker comum. Porque, tipo, lembra o salgadinho uhum. do amendoim, só que é o bacon. É, é o um defumado, né? De é o um defumado, é a última coisa que tem gosto de bacon. É, eu fiquei surpreso também. Aprovado!